Porque... Pelas coisas que ele falou aqui, invertidas, <risos> eu acho que não. não. A invertida Eu é acho que não tá é verdade. essa, caralho. Não, só não falei falando, coisas eu invertidas. Vou, eu vou ter riso aqui. Só falei coisas invertidas. É, a gente... É eu, é nós, assim, mulheres, depois nós vamos conversar. Nós já ficam. Mas, é, mas não é teu brother. Não é meu brother. Não é. Não é. Morávamos juntos. Eu, Sil, a Fofo... A gente sabe. Quem é a Fofo? Pateta, Teta a Fifi. Ah, tá. A Fifi, daí eu e a Sil espiavam aí, às vezes, ele, coisa da fechadura. Você espiava a AFIF na fechadura, Sil? 22. Me <risos> Não, era uma grande zoeira, porque o banheiro era gigante. É. Só que só, tinha um, era... só tinha um. Não, mas deixa essa parte pro final, deixa pra tá. depois. É. Vamos falar disso agora. Mas, mas eu só quero botar um adendo. É. Que... Um dedo, um Não, adendo. Porque essa um adendo. Essa história. Essa história que o, o, quando o Bola. Vocês tocaram no assunto aí da casa que morava, três vezes o Bola falou assim: Ah, Sil esteve Aí você, então, Aline Mineiro, não sei o que... Pulando, Pô, tava meu lá, nome. caralho. Mas, Morava o, Di... com a gente. Mas é. o Diego tinha esse... tem esse Mas, Mas daqui a pouco nós vamos esclarecer essa a situação. Ela já é minha... A casa. A casa. A casa. É, é que é que vamos sabe. deixar mais pra frente pra que gera curiosidade. Mãe, tem um João Kleber, é Vamos, vamos. Vamos. Já, já. Já. vamos aguardar a <risos>